no município de Sertão, no Planalto Médio Gaúcho, com o Délcio, que é agricultor. A família dele já planta soja há mais de 40 anos e, nesse ano, fazendo uma experiência com o sistema Liberty Link. Qual é a primeira impressão, Délcio? Pelo que a gente está notando aqui, é a primeira vez que a gente está plantando, acompanhou uns dias de campo, do ano passado, né, vendo esse soja. É um soja que se mostra, um soja para ser produtivo, né? um soja bonito, que ele tem bom potencial, não tem ataque de doenças, né? a gente fazendo os manejos dele. É um sódio que você mostrou para ser competitivo com as outras variedades que se encontra no local. Né? O que era o pior para vocês? Era a questão da praga mesmo? É, tinha praga, assim o problema de insos, né? problema de buvas resistentes a dessecantes né que não estava sendo mais controladas e nesse nesse manejo que a gente está fazendo aqui encontrou um jeito de pelo menos controlar essas esse problema que nós tinha com buvas e ou, alguns outros materiais que já também estão dando resistência né aos dessecantes né a área de quanto o senhor plantou desse material foi plantado 22 hectares Perce... fazer um experimento né Percebeu diferença desses 22 para o resto, em termos de manejo principalmente? Ah, é. Pelo menos a área, ela se encontra limpa, né? Não, não tem problemas aí. A gente pode olhar a lavoura ali, ela está tá limpa, não tem problema de buva, né? Que era o, o principal problema que está tendo na nossa região toda aqui. A gente está tendo esse, esse grande problema, né? E a gente está fazendo todo o trabalho para controlar no inverno e tudo, mas sempre, sempre chega na hora do soja, ela está ali, está competindo, está né? tirando... A água, a luz, né, a adubação que a gente coloca, ela está competindo com a soja. Então, né, nesse material que a gente está testando aqui, não, não se encontrou esse problema até o momento, né. Acho que é uma, é uma das alternativas que está sendo, né, encontrada para tentar resolver esse problema, né. O que, que é a expectativa de produção? Ah, pelo que a gente está vendo, ela é uma soja que se mostra produzir bem, né. A, olhar a carga dela de soja, assim, ela é bem Está bem cheia de vagens, as vagens cheias, né? Então, eu acho, pelo que a gente vê as outras aí, é de 70 sacos para mais por hectare, a nossa expectativas de colheita, né? Bem acima da média do estado, que é 50 a 55. É, isso aí. Uhum. Obrigada, seu Délcio, uma boa safra para vocês aqui. Eu que agradeço, então. Boa tarde. Eu sou Elisa Malicheski para o portal AgroLink.